aqui no Riders ah. Republic que tá de graça na, na Gold e nós vai aproveitar porque hoje é o último dia da, da de que tá de graça e nós só foi saber isso ontem na verdade e ontem adivinha tudo, deu erro lá é, assim. é ele soube agora dois minutos atrás até acho que é de avaliação porque apareceu mensagem não exato. só apareceu um, para me usar o controle e beleza né o que apareceu para me usar o controle ele ferrou eu pensei que apareceu <risos> um negócio de avaliação, mas não. Ai, gamer, e desculpa galera, o microfone do gamer tá com eco normal, não tem que acostumar com isso. Mas vocês já estão acostumados, né? Cross plataforma beleza. Uh, tem que ir no novo jogo, certo? Yay! É Yay! fazer? Tem um bagulho de narrador ativado? Ativa, pô. Pera aí. Eu vou sair da tela dia. Tá louco! É eu bom, vou fazer chato. outra coisa, eu quero, eu quero... Copyright music, não! Tira! Tira, tira, tira copyright música. music. Tem música. Ah, tem música pra gente. Oh, mas que saco. Onde que tá isso? Colorblind, vendo narration nem a pau, sai. Pronto, graças então, a Deus. Não aguento mais ouvir. New game, a né? Art. New game, certo? Yes. yes. New game. Yes. Yes. Gamer, enquanto isso, o uhum. funcionário uhum. do Ubisoft está uhum. construindo o mundo. Uh, ele tem suporte... Ó. Uhum. Então, o Wards Republic tem suporte à narração de texto de... No, tá. O Wards Republic ele tem suporte a você, o, o narrar o um texto no game texto. É. Você, você pode... Uhum. Você pode ativar enquanto os parâmetros vão aumentar tá na tá. Você quer desabilitar... O bagulho o de menu? Sim. Sim quero desabilitar. É, uh, já desabilitei é, é. ah, o jogo. Mantém comodar Continue, cara. Já tá bom. Continua. Ah, dificuldade do jogo. Uh, eu vou colocar no expert. Eu, eu, eu vou Eu no primeiro, primeiro nível, eu cheguei em sexto. Eu em sexto. Cara, eu vou colocar no expert, eu sou maluco. Uh, não tem linguagem em português, tá? Só tem em inglês. Isso é normal. Uh, Isso é normal. Beleza, meninata. E aqui eu vou deixar normal, vambora Vamos lá, bem-vindo à república você, Primeiro você tem que se familiarizar com, com os controles de presets que eu vou apresentar pra você agora Você pode mudar entre dois modos O modo de... Tá, você pode andar e tudo mais, mexendo os bagulho ah, Beleza, você pode pular com A ah, Você pode mover a câmera com R e aí no outro modo você pode dar drift segurando o quê o botão aqui ah não só pelo menos você pode mudar entre dois modos e aí no outro modo você pode ser mais freestyle ou em outro você pode correr aí você pode mudar isso no modo de opção você pode mudar pro modo corrido e pro modo freestyler eu, tava eu tô no modo freestyle aqui, mano tá no modo freestyle percebi porque no modo freestyle tem como fazer drift vamos lá galera ó eu coloquei no modo pro mano pro né foi expert, né? Foi expert. Yeah! Beleza. Yeah. Ó, uh, eu posso girar com R no modo Trickster, o modo Trickster do, do Descenders. Ó, eu vou deixar no modo Trickster porque eu gosto mais desse jeito que eu aprendi com o Descenders. Tá, você pode mudar isso no menu. Você quer começar com essas configurações mesmo? Quero sim, então vambora. Galera, não. tô demonstrando. Ó, tá, você quer masculino ou feminino? Ainda bem que censuraram Ai. o pinto do cara, mas tá bom, vamos lá. Quebrei meu osso. Quebrei Bagulho B. Que isso, mano? O cara tá de cuequinha. Que isso, brother? Aê, mano. Vou mano, colocar mano. essa cor de pele aqui. Deixa a mulher ver, não. Deixa a mulher ver, não. não quero ser o Miles. Ah. Ah. A... Olha, olha a cara. montanha, chat. Mano, você falou, mano? olha a montanha, eu olhei pra montanha que eu tinha acabado de descer. <risos> A montanha de Meme Chat. Olha, não, é possível, não é possível não, que não. Você tá você tá <risos> melhorando. Está é Olha o é um bagulho de Desert Chat, parece outra montanha. Ah. O jogo original da Ubisoft. Ubisoft. Ah, uh, cara, Berlim tá pega todos. Ah, você está assistindo ar de TV? Você pode. Ter a, a atração do, do público da República. Então vamos cair nessa. Vamos ver o que você está esperando. Tá, hum. vambora, já vou cair controlando provavelmente. Você tem que descer e continuar na trilha. Vambora! embora. Uh! Falou o checkpoint. Tá, meu Deus, esse jogo é meio complicado de entender, mas vambora. Tá, eu, tenho, eu, eu posso correr! Jesus Cristo! Tá, eu tô aqui, mano. Uh! Agora eu vou ter que ficar meia hora apertando RB. Ai, eu perdi o checkpoint. Não, eu perdi não. vamos. Nossa, velho, os caras aqui, mano. É que os caras correndo, né? Mano, esse jogo é difícil. Esse jogo é meio dificinho. Peraí, é porque você Expert. colocou no export? Expert. Ai, os caras vai andando enquanto eu tô jogando. Não, <risos> Pera, não aperta o pessoa. botão retroceder, porque se você retroceder não vai mudar nada é. no tempo. Você vendo? É que eu perdi o lugar. checkpoint. Corre, corre. Eu caí na árvore. Nossa, eu saí totalmente da pista. Tá, eu vou reiniciar a corrida. Dane-se. <risos> <risos> ah, não tem como. Mano, eu vi um bagulho que dá pra eu jogar mapa no Descenders. Ô, gamer, estou triste, tá bom? Estou triste. Estou triste porque não tem como eu voltar e reiniciar a corrida. Vou ter que perder essa corrida aqui. Tá todo mundo na minha frente, velho. Vou caminhar. CORRE personagem CORRE! Gostei do Olha, momento que eu tava sabe primeiro, uma mão. depois aí. que eu Ai, ah, os caras tá aqui! Os caras teleportou pra mim, beleza! Eu cheguei, sei lá... Ah, o jogo é muito bugado, dá pra perceber que os caras teleportou pra mim... Ubisoft, te odeio... É <risos> agora nós vamos, não vai ser da nevinha... Agora não vai ser... Agora nós vai nevar mano... Nós vai botar o nevo no cabelo... É isso, brother! Ah não, não tem nevo não. Nossa, jogo desumilde! Quero jogar o nevo. Olha lá, a montanha gigante de neve.